Olá, fatecanos e fatecanas, tudo bem com vocês? Já estão sabendo da novidade? A primeira faculdade pública da cidade de Santos, a Fatec Rubens Lara, está completando 35 anos em 2021. Então, teremos diversas comemorações ao longo do ano. E uma delas será um concurso feito especialmente para você, que gosta de artes visuais, tem criatividade e atensidade. Está rolando um concurso de logo, que deverá ter como tema o aniversário de 35 anos da FATEC Rubens Lara. E neste vídeo, vamos te mostrar o passo a passo para realizar a sua inscrição. Acesse o nosso site, fatecrl.edu.br Na página inicial, temos algumas matérias em destaque. Basta clicar na matéria de 35 anos da FATEC em Rubens Lara. E como todo bom concurso, as regras não podem ficar de fora. No final da matéria, encontrará o arquivo sobre o regulamento. Faça o download deste arquivo. Alerta! Spoiler! No arquivo regulamento é onde encontrará o link para realizar a sua inscrição. Leia atentamente todas as instruções. A data limite de entrega será até o dia 30 de abril. E os grupos serão de até 3 candidatos. Mas, se preferir, pode fazer individualmente. Ao clicar no link, você será direcionado para a tela do Google Forms. Veja como é rápido e fácil realizar a inscrição. Todas as alternativas que aparecem com asterisco são informações obrigatórias. O seu arquivo deve ser enviado no formato PNG. Prontinho! Feita a sua inscrição, é só acompanhar as nossas redes sociais, onde iremos divulgar o primeiro, segundo e terceiro lugar. Boa sorte!